Agora sim, gente. Tá do jeito que eu gosto. Olha que beleza de gado. Trouxeram para eles ali feno. E eles se reuniram ali, ó. E estão se alimentando, Olha que bacana. Cachorro pastor alemão bonito, hein? Olha só que cachorro lindo. reunião mais agradável, não é não? Se alimentando do feno isso é muito bom olha lá lugar agradável que nós estamos aqui, pessoal. A gente sempre que pode vem aqui passear. Então, deu esse feriado aí no estado de São Paulo estamos aqui em Minas, ó. Está um dia muito agradável, apesar de frio, mas está muito, muito agradável. Olha que coisa mais linda, Madalena ali, aproveitando a oportunidade, ó. Fazendo uma gravação de mim gravando aqui para vocês. Quando nós viemos aqui alguns anos atrás, aquela foi a primeira casa que foi construída. Essa casa que eu estou mostrando foi construída há uns dois anos atrás. Agora o pai passou para outro filho, outra filha, outra casa foi construída nesses dias atrás. Ó. Essa daqui. E os pais são donos desse lugar aqui, que é um lugar que mexe com madeira. Uma madeireira. Tá bem longe daqui, viu, pessoal? Olha a distância disso, ó. Joga um pedaço aí. Reunião familiar. Olha lá que beleza. Aquele lá tá comendo com gosto aqui. E tá ali, Madalena admirando, e acho que deve estar tá pensando, ah, quando tiver a minha cabecinha de gado, meu Deus. Olha lá, Madalena. Gosta, né? Nunca vi uma pessoa pra gostar tanto de mato de animal, que nem essa daqui, viu? Não para de comer não, seu Zezinho. Não para de comer não. É uma é uma grande ruindade é. É uma grande ruindade é. Hã? Esse Isso é um grande amigo que Deus nos tem dado, viu gente? Senhor José. Olha o cachorro brincando, olha o cachorro brincando com o gado. Pena que eu não peguei ele correndo atrás do gado lá. Gente do céu. Aqui em Minas hoje. Giou um pouquinho. Dá uma olhada no mato. O Cícero nem teve coragem. De levantar para filmar. Olha esse papelão. Apesar de já estar tá um, um pouquinho de sol. Olha a vegetação. Olha lá o gado correndo. Minha mão está super dura. Fazia muitos anos que eu não via geada. Não sei se dá para ver direito, gente, mas está tudo branco aqui. É que o sol já derreteu parte do do gelinho que caiu vê se dá pra ver aqui na, no arame farpado até no arame farpado tem tem gelo o orvalho que caiu, né? tá tudo congelado Não dá nem pra dar risada, gente. Até a boca tá congelada. Aqui eu tô contra o sol. Não dá pra, pra mostrar muito. Que o gado não sente frio que nem a gente, né? Simão. Vou mostrar aqui na madeira. Olha aqui na madeira. As plantinhas aqui, ó. só Deus mesmo para fazê-las suportarem. Mas é até bonito de ver. Ali embaixo tem uns... Eu acho que é um pântano. Não sei se é assim que fala. Mas está saindo fumaça. Olha o vidro da perua. Cheio de gelo. Em cima, no teto. Parece até que fez um trabalho aqui no, no vidro de. esqueci como chama. Aqui embaça o vidro. Olha a vista aqui de cima. vem lá com a força ainda bem viu porque tá muito frio As vaquinhas lá, gente, todas elas Olha só, de pé, paradinha Aquecendo ao sol Gente, isso aqui é o teto do carro Do meu irmão, onde eu estou hospedado o Madalena está passando o dedo ali e O que é? Gelo Literalmente gelo Não sei quantos graus fez essa madrugada Mas é gelo Tirou o gelo no dedo, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha aí, pessoal, gelo. Gelo de verdade, ó. Uma das <risos> noites mais frias do ano. Bom dia, meus queridos amigos. Nessa manhã de terça-feira, o gelo cobre o carro do amado amigo que me recebe em sua casa olha só que interessante gelo mais gelo mesmo o sol está simplesmente lindo maravilhoso, o sol está fora de série mas olha o gelo é algo que eu não vejo eu estava comentando uns 40 anos gente que eu não via isso e aqui está o pasto está coberto de Gelo, não aquele gelo grosso como lá em Santa Catarina Mas dá para vocês verem E conforme o sol vai vai subindo Nós vamos ter aquela bênção lá ó, Aquela névoa que vai se formando Que eu acho muito bonito, muito bonito mesmo Olha só Como que a natureza está hoje pela manhã Mesmo assim, os pássaros cantando. A gente escuta bem ao longe vários deles, que eu acho muito, mas muito bonito mesmo. A natureza reage de uma forma maravilhosa. Ontem à noite, aquelas vaquinhas ali, aliás, não são vacas não, são bezerros. Estavam todos amontoados ali e agora saíram do lugar onde eles estavam deitados e estão ali de pé. Recebendo a caloria do sol, e se eles pudessem falar, com certeza eles agradeceriam a Deus por esse sol que Deus nos enviou hoje. E olha lá atrás, ó, tem um pé de pinheiro, aquilo tudo lá é gelo. Interessante que, logicamente, onde o sol bate, já vai desgelando, né? Eu tô gravando aqui, mas vocês não imaginam como meus dedos estão, gente. Meu rosto recebendo esse frio da manhã. Eu não estou acostumado com isso, né? Então estranho bastante. A Giane que gosta disso. Uma amiga nossa lá do Rio de Janeiro. Gosta de frio. É, Giane, eu já disse para você uma vez, eu não gosto. Mas a gente recebe o que Deus manda com carinho, né? E esse aqui é o sol da manhã desse dia tão frio não tem uma nuvem sequer nada, nada, nada inverno mesmo então, para vocês terem uma noção do que eu estou falando é isso aqui ó. a prova que o céu não tem uma nuvem e o carro que eu disse para vocês agora Tá ali, O foi o outro? O outro foi lá pra baixo. O cara, fêmea tá nos vendo bem. Tava nos olhando pra cá. Carcara fêmea. O macho desceu ali. estamos tá longe. É um urubu mesmo. Esse é o carcará macho. Só que o eu... tamara que ele vai lá. Peguei. O urubu desceu na água, né? Acho que sim, viu? O desceu também. Não, não deixou, desceu não, só abaixou. Tá com frio, né, mãe? Tá com frio assim, da madeira d'água? Então. Um sanhaço Tá bem em cima do muro ali O sol da manhã tá convidativo para eles ficarem quietinhos assim, né? Tem dois ali, ó Dois que são... Duas andorinhas com frio Essa aqui é a viuvinha que ele chama aqui, quer dizer, voou, não era Essa passarinha aqui é a Sabiazinha Não sei se é laranjeira ou não Mas é uma Sabiá Saiu uma, chegou outra Tomou o lugar daquela lá Ou talvez seja o macho João de Barro e Joaninha. Eu também não conheço esse pássaro não, viu? Eu tô vendo o tamanho do bico que ele tem lá, ó. Não conheço não, gente. Tô gravando porque tá sendo bonito, mas não sei que animal que passa o que é isso aí não. Olha o tamanho do bico. No alto tem essa pequena antena aqui, ó. cidade de São Pedro de Caldas que eu tô vendo isso. Muito bonito. Há um cidadão ali cortando lenha no machado. Faz tempo que eu não vejo isso, hein?